Como elaborar um plano de negócios. Parte 4. O plano de marketing. O plano de marketing é a forma estruturada como a sua empresa irá ofertar seus produtos e serviços. Um plano de marketing deve contemplar Descrição dos produtos e serviços Sua qualidade e utilidade Diferenciação em relação à concorrência e Inovações Analise-os sob o ponto de vista dos benefícios percebidos pelo cliente. Em qual segmento de mercado você está ou pretende atuar? Qual o tamanho dele? Qual o comportamento do cliente e onde ele se encontra? Como seu produto chegará até ele? As vendas serão diretas ou por um canal? Como você irá fazer com que seu cliente saiba que seu produto ou serviço existe e que satisfaz as necessidades dele? As formas mais utilizadas são propaganda, promoção, relações públicas, merchandising e venda pessoal. Adequar o preço à qualidade do produto, ao valor atribuído pelo cliente e à necessidade de viabilizar financeiramente a empresa. Como a receita é dada pela quantidade vendida multiplicada pelo preço, o lucro ou prejuízo pode ser resultado da sua política de preços. なに?